A campanha Mi Arepa pretende reivindicar o legado da comunidade venezolana na cultura brasileira. E a cultura brasileira, como toda cultura, se encontra em evolução constante. Nós acreditamos que a bagagem cultural das ondas migratórias mais recentes, como a venezolana, tem um potencial imenso para continuar contribuindo com a evolução dessa cultura brasileira. O que é que é que E nada melhor do que conhecer outras culturas através dos sabores e das receitas. Afinal de contas, quantas histórias uma receita é capaz de nos contar. Para criarmos essas arepas, escolhemos 15 restaurantes renomados em São Paulo e do Rio de Janeiro e 30 migrantes venezolanos eh, cozinheiros que estão participando no MigraLab, o programa de empreendedorismo gastronômico do Migra Programas como o Lodo Imigralab são muito importantes para a vida dos migrantes no Brasil. Dá a oportunidade de aprender coisas novas, para uh, se sentir um pouco mais integrado em Brasil, se sentir um pouco mais de autoconfiança empoderada. E isso é uma super importante preparação para subir de novo no Brasil, para conseguir uma vida digna, um trabalho e com independência econômica. Estamos super agradecidos que também nós temos a capacidade de dar uma ajuda financeira, porque temos nossa eh, cooperação com o governo americano, o USAID, que temos um projeto financiado por eles, que nos dá a oportunidade também de dar financiamento a projetos como o Migranob. <música>